Eu acho assim, que eles, eles conseguiram organizar vários tipos de fanáticos. Né? Você tem aí fanáticos religiosos, da mesma forma, eles criaram essa cultura das armas. Não, o povo tem que andar armado. O Bolsonaro ele abriu, através de decretos, né, a venda de armas no Brasil. Ele queria legalizar o porte de armas, não conseguiu mas ele conseguiu que aumentasse muito a venda de armas. Né? Então, é, é, é, juntou também militares, né? militares que estão é, insatisfeitos com a vitória do Lula, juntou também esse pessoal. E o agronegócio, né? gente do agronegócio que não está nem aí com o meio ambiente, que gosta de desmatar. Então, esse pessoal, principalmente lá da região do Mato Grosso, né, da região de Rondônia, do Pará, a fronteira agrícola, onde, que é o lugar onde você é, termina a, a, aquilo que está liberado e começa a floresta. E esse pessoal quer avançar na floresta. Então, o, o desmatamento no Brasil aumentou dez vezes mais do que na época da Dilma é, é, a, a quantidade de área desmatada. Esses grupos todos se juntaram, né, se juntaram para formar esse bando de, de golpistas aí liderados pelo Bolsonaro.